olá tudo bem vamos conhecer um pouco sobre o qual é o deslocamento médio dos montanhistas no brasil por trilhas obviamente é, durante travessias ou caminhadas de um dia ok? É, eu falei rapidamente sobre isso há um tempo atrás no vídeo onde eu falo ensino como estimar o tempo médio de uma caminhada né, durante um, um trilhas de um dia ou, ou de mais dias, né? é, para você que queira é, se aprofundar um pouco mais sobre isso vou deixar o link aí no canto superior direito da tela ou e na descrição do vídeo também vale a pena assistir. Há um tempo atrás o corpo de bombeiros do Rio de Janeiro, mais especificamente o grupamento de busca e resgate em, em áreas montanhosas, publicou um estudo sobre o deslocamento médio dos montanhistas no Brasil. Um estudo voltado para aprimorar o perímetro de, de ação, de atuação, durante as operações de busca e resgate. É, e isso veio, é, veio para melhorar a, a deixar mais eficiente o planejamento de de para localização de pessoas perdidas ou a localização de pessoas de, de vítimas né é, mas olha que interessante eles separaram é, eles criaram de 18 variáveis para analisar é para criar esse, essa tabela de deslocamento médio. Então, eles pegaram um montanhista, separaram em três níveis, iniciante, intermediário e experiente. E colocaram cada um deles em três terrenos, predominantemente plano, predominantemente com subidas ou predominantemente com descidas. E separaram também, se o um montanhista está, com, sem, está sem cargueira ou está com cargueira. E a partir desses dados, se é iniciante, se é intermediário, se é experiente, se está em trilhas planas, em trilhas com mais subidas ou trilhas com mais descidas, se ele está com cargueira, se ele está sem cargueira, foi criado é, nesse estudo, publicado pelo Corpo de Bombeiros, Uh, um mapa do deslocamento médio dos montanhistas. É, consideramos aqui sem cargueira as pessoas que estão é, com mochilinhas é, de 0 a 30 litros, com peso aí de 0 a 8, 10 quilos. Né? E com cargueira, a, a, os montanhistas que estão com uma cargueira de mais ou menos de 30 a 90 litros com pesos que variam aí de 10 a 40 quilos de peso né? então vamos lá olha que, é, que interessante eles descobriram conforme nesse, nesse estudo que um montanhista iniciante ele se desloca em terreno plano é, de 2,4 a 3,2 km por hora mas ele anda no máximo de 12 a 20 km por dia, sem cargueira. E que com cargueira ele praticamente é, cai a performance dele quase pela metade, de 1,6 a 2,4 km por hora. E ele anda bem menos também durante o dia, vai andar aí de 11 a 15 km por dia no máximo. E assim vai. Né? quanto ao o, o experiente nesse mesmo terreno plano ele pode desenvolver de 4,8 a 6.4 6,4 quilômetros por hora pode percorrer sem cargueira de 25 a 38 km durante o dia e, e que com cargueira ele diminui um pouquinho claro mas não é tanto em alguns casos mantém até a mesma performance né é, é e vai andar só um pouquinho menos né de 20 a 29 quilômetros por dia que é o que é o, o, a performance dele agora é, para nós o que é interessante nesse estudo é que fica claro a diferença é, de performance a, a diferença de, deslo de deslocamento é, de acordo com o nosso perfil, né? Se somos iniciantes, intermediários ou experientes, fica muito claro a diferença de performance de acordo com o terreno, se é plano, subida ou descida, e a diferença de performance se estamos com cargueira ou sem cargueira. Isso já dá uma uma já nos causa aí uma boa reflexão e serve e, e essa publicação ele serve para estudos práticos tanto para nossa planejamento individual durante é, em trilhas e, e travessias em, em, em hiking né? ou, ou em trekking é, quanto para estimativa de deslocamento médio mesmo de grupo né? quando você precisa é, é, planejar um, um deslocamento planejar um roteiro em grupo e aí você pode utilizar essa tabela para é, encontrar uma média bem interessante, né? dá, dá para tirar é, várias é, várias interpretações e aplicar em, em algumas situações bem interessante, tanto no planejamento quanto para para estimativa de grupos, estimativa de individual é, você planejar se você vai conseguir fazer aquela trilha em um dia dois dias três dias se você consegue é, de repente andar mais um pouco ou se aquela performance que você acha que que terá realmente você vai ter de acordo com a média bem interessante mas o que, que nos interessa aqui o que, que a gente pode tirar também em vez de você ter um planejamento de acordo com a média é importante você descobrir qual é o seu deslocamento médio seguindo essa mesma lógica com quantos quilômetros você faz por hora com cargueira no plano na subida na descida ou sem cargueira também no plano na subida e na descida ter essa noção de performance de, de, de deslocamento médio por tipo de terreno e por, com peso ou sem peso, é, você consegue em qualquer planejamento bater o olho na, na, na trilha, bater o olho no perfil de elevação, né, na altimetria da trilha, e automaticamente já separar por tipo de, de, de inclinação, plano, subida ou descida, e já começar a estimar o tempo entre cada, é, entre cada perfil de elevação. Né? e aí você conseguir é, extrair o tempo de cada perfil de terreno, do, do deslocamento de cada perfil de terreno de acordo com a média, sua média conhecida né? e aí você ter uma, uma clareza é, sobre o, o seu tempo médio de deslocamento quanto você aproximadamente vai precisar de tempo para se deslocar naquele terreno é, fazer aquela trilha Bem interessante, né? Tá aí, então você conhecendo um pouco mais sobre o perfil do o, do montanhista brasileiro, qual é o deslocamento médio do montanhista brasileiro de acordo com o Corpo de Bombeiros aí do Rio de Janeiro. Até a próxima.